Fala galera, tudo bem? Hoje você vai descobrir se você deve comprar casa ou apartamento. Qual é o seu perfil? Mas antes disso, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de serviços financeiros, a GR Serviços Financeiros. Aqui é a Fabiana. Oi, Gabriel, tudo bem galera? E hoje a gente vai tirar essa dúvida que você tem aí, o que você deve comprar primeiro, uma casa, um apartamento. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Se você está na situação que você tem muitos animais, né? Você tem cachorro, gosta de gato, tem papagaio... Papagaio, né? peixe, gosta, porrada de animal, quase uns alojados. Gosta aloj. de animal, o ideal para você é uma casa, até porque é para conforto dos animais também, Tá? E se você é uma pessoa também que gosta de receber muitas visitas, gosta de fazer festa... Tem uma família de... grande, né? É bem social ali, então o ideal é... Uma... Você tem uma casa também. Eu separei aqui pra você algumas regras de condomínio também. O que, que pode acontecer também se você comprar um apartamento, tá? É, vamos aqui pra primeira. Tem condomínios que proíbe, mesmo você tendo uma área de serviço ali, aquela área ali também, aquela área ali na frente, proíbe que você coloca Varal, aquele baralzinho que é específico para apartamento, né? Então, se você mora no apartamento, tem condomínio que proíbe você colocar aquele baral ali, só que eu acho desnecessário, né? Porque aquele baral já foi feito para ficar na área, é, eu acho que como poluição visual, né? Uma regra que eles acham que não pode. Outra regrinha também é padronizar. Se você tem condomínios que coloca assim, ó, você acabou de entrar no condomínio, olha, aqui é permitido. Só é, aquela cortina na cor branca. Você não pode colocar uma cortina, exemplo, a cor preta ou cor rosa. É só aquela cor padrão. Então, tem essa regrinha também, tá? É, exemplo, se você tem animais, o condomínio permite. Tem condomínios que permite ter animais. Mas tem condomínios também que tem algumas regrinhas quando você tem animal. Então, quando você desce com o animal, lá embaixo... Na área do estacionamento ali, ou na área de lazer, você tem que levar o seu animal no colo até você sair do condomínio fora. Tem condomínios que tem essa regra sim. Isso aí, que eu fora já vi pessoalmente. O poste físico do animal, né? Se é de grande porte, tem condomínios que não aceita. É, grande Só porte. de médio e pequeno porte também. É, tem essa regrinha aí pra você. Também se você tem, às vezes, sempre problemas com moradores. Se você tem animal, às vezes tem morador que é um pouco mais é, enjoado, né? Então, seu. Você tem cachorro que late ali, às vezes você sai para trabalhar. Cachorro filhote que fica gritando dia e noite, é. Né, chorando, é problema. Tem moradores que é mais enjoado, então às vezes tem reclamação, que você pode sofrer também, tá? E gato também, tá? Não tô falando em geral, animais. Então às vezes tem cachorro, gato também, que às vezes fica miando bastante. E às vezes tem morador que é mais sensível e reclama aquilo lá. O que, que pode gerar para você? Pode gerar multa. Né? Isso aí. Porque também se você deixar o animal na área, não é permitido. Se você deixar preso ali, fechado o animal. Não é permitido também. Você pode sofrer multa. Você tem que deixar o animal circular no apartamento. Que é também contra a lei, aí. né? Você deixar o animal preso no ambiente ali que pode ficar só o sol. Se o animal, animal não é acostumado a fazer o cocôzinho dele num só local, prepare-se, <risos> tá? Pra catar cocôzinho em todo local aí. É, chegar do trabalho que ir, na mão tem que na geral, aí, geral tá. também, porque senão o cheiro ninguém aguenta, né? É. Você pode passar por isso, tá? As situações reais. E outra situação também, é, tem condomínios também que usam da piscina, né? Então você tem um, um horário específico, tanto tempo que você pode ficar na piscina. Ah, tem condomínios que permite lá duas horas, uma hora. Isso tem aí. condomínio que permite assim, ah, não, você vai tirar o dia pra você mesmo todo. Não tem, Não tem problema. É, vai é dependendo do condomínio que você vai ad, é, adquirir né o, o, o apartamento. apartamento. Então a gente passou algumas regras aqui para você já ter noção. Né, é, sobre o eu já vi também uma coisa muito engraçada também. Condomínios também que tem a regra da questão da boia na piscina. É, conta aí Fabi. Então, tem praquinhas também no condomínio. Então você vê lá a regrinha lá. Não é permitido boia tamanho tal. Então tem até também essa regrinha aí, se você não respeita as regras, você também é, pode ser cobrado por multas, né? Então tem sempre lá uma notificação, se você não respeitar a notificação, daí vai para multa. Se você pagou a multa lá, mesmo se não resolveu, você tá ainda, né, continuando, permanecendo, é, degredindo a regra, daí o que, que pode acontecer? Para uma coisa judicial mesmo, sem ser processado, ok? Tem também a regra lei do silêncio também, tem condomínios que tem essa regra. Então, às vezes tem condomínios que tem pessoas mais de idade, né? Então, você vai pro parquinho, você tem que respeitar as regras também do parquinho. Você leva o teu filho, né? Criança pra brincar. brincar, a criança tem que brincar com um robozinho, sem fazer tem barulho Tem condomínios nenhum. que tem essa regra, tá, Porque gente? Porque é senão <risos> você pode ser mutado Notificado. por isso. Notificado e mutado, se acaso você não respeitar essa regra. Então, a criança tem que brincar e brincar caladinha, então... Você tem que olhar se realmente vale a pena para você adquirir o um apartamento. Tem condomínios também que proíbe também visitantes na área de lazer, né? Então, às vezes você recebeu visitas ali e não pode usar a piscina também. Tem condomínios que não proíbe, já deixa já visitantes também utilizarem também a área de lazer. Desde tá? que deixa notificação lá na guarita, né? É, especificando quem são os visitantes que vai, você vai estar tá recebendo. Então, tudo vai passar ali também. É, quem vai ser as pessoas que vai entrar no condomínio tem outros que não a gente está aqui passando de uma forma assim que tem condomínios que tem essa regra e tem outros condomínios que não tem se você não gosta tanto de seguir regras de condomínio então não compre casas dentro de condomínio e não compre também apartamentos Apartamento. né, dentro de condomínios né porque é, apartamentos obviamente a maioria das vezes são condominiais é lógico que as regras são um pouco diferentes de uma casa dentro de um condomínio um apartamento dentro de um condomínio, é um pouco mais diferente, né? Isso aí. É, quando é um condomínio de casa, é um pouco mais aberto ali, você tem uma coisa, um conforto melhor, né? Você tem a sua área mais privativa, tem seu espaço maior. Quando é apartamento, você tem mais, né? Alguns transtornos por conta de vizinhos bem colados. Né? Isso aí, questão de obras também, às vezes um vizinho quer reformar o apartamento dele. Então aquela obra ali, às vezes vai demorar uns quatro meses pra terminar, então você exemplo, você acorda e de manhã tá aquele barulho lá. É, que... Ou você que trabalha, né, período noturno, noturno chega para dormir, na parte da manhã, tá o barulho lá de ferramentas, né, de furadeira na parede, na parede. barulho chato e te incomoda o seu descanso. Mas, por estar dentro da regra, você não adianta reclamar. Isso. E tem condomínios também que tem as regrinhas também, exemplo, para uma pessoa for mexer na, na internet, no local técnico, tem o dia certo, se exemplo é, feriados não é permitido também você mudar né às vezes você quer fazer mudança mudar para outro local não o, o condomínio não permite que você faz mudança no feriado tem uns dias certos para fazer mudança então é tudo isso aí são regras assim, você pode acontecer que tá saindo no condomínio, um condomínio para adquirir um apartamento seu então estuda isso aí vê se seu condomínio aceita né você mudar no dia de feriado é também isso aí tem que ser tudo certinho lá avisado o síndico, né? Então, isso aí pode acontecer, tá, gente? Então, já falamos aqui a regra, se você quer fugir dela, o ideal é você ter uma casa privativa, uma casa que é só sua, ou um apartamento de uma forma mais privativa também, sem ser dentro de condomínios. Aí vai de acordo do seu perfil, que se você queira. Isso, se você gosta de receber muitas visitas também, você mora no apartamento, quando você faz muito barulho ali, recebeu, né? Uma comemoração ali dentro de casa, ali, com os visitantes. Se você faz muito barulho, pode acontecer o quê? De o vizinho ficar incomodado e querer ali, no caso, ter um conflito, né? Comunicar ao síndico que você tá fazendo muito barulho e o síndico lá te notificar. E se você não respeitar, continuar recebendo visitas ainda e tiver barulho, o vizinho incomodar com você e implicar também com você. Pode acontecer, tá, gente? É, você pode ser multado. E se você não respeitar, pode ir para uma questão judicial. Isso pode acontecer também, tá, gente? Mas não estamos colocando aqui para você desistir de apartamento, tá? Isso é para a pessoa que não a gente tá colocando adapta aberto aqui. tanto em apartamentos, é. tá? Você que gosta, ah, não, gosta de um lazer, gosta de uma segurança, não ligo com regras, o meu perfil, eu gosto de apartamento, ótimo, apartamento é ideal para você. Apartamento é legal por quê? Porque ali tá tudo prontinho, né? Então você, por exemplo, trabalha, chega em casa, tem seu apartamento tem ali, a área de lazer tá tudo certinho, limpinho, tem a guarita, organizado. Ó, né? não tenho ninguém para receber uma encomenda do correio, tenho. mas tem a guarita lá que vai receber Recebe. para você. Então você que gosta de praticidade e regra para você não é o problema, apartamento ó, é ideal, É excelente. se você gosta de seguir regras. Agora, se você não gosta de seguir regras, não é ideal. É uma dor de cabeça, tá? Isso aí. Isso aí, se você não gosta de respeitar regras, o apartamento vai ser um problema grande, não é pequeno, ok? Que você pode ter conflitos com moradores ou até mesmo com o próprio síndico, ok? Isso Com a administração aí. do condomínio. Então, deve pensar, analisar com calma também, certo? E também a questão de vaga, também de garagem, também. Tem condomínios também que permitem tantas, é, tantas vagas para você, né? Garagem para visitantes... É, tantas vagas para você também. Se você tem mais de um veículo, ou se você recebe muita visita, tem que tomar cuidado. Sempre tem problemas com vagas também, conflitos também. É, ah, dá um exemplo, né, se você tem um condomínio seu, é, duas vagas vão para visitante e uma para veículo. Então você vai colocar um veículo somente, não tem como colocar dois veículos. Ah. É, ou então às vezes pode colocar um, um carro, uma moto, até dá. Mas, ah, eu tenho uma casa, um carro da minha esposa e... E um né, do meu marido. Então, fica mais complicado aí, né? De você conseguir colocar dois carros ali. Entendeu? Porque às vezes você tem só uma vaga. O seu apartamento só tem direito a uma vaga sua. Mesmo que você tenha o seu visitante lá, mas é para visitante, tá? Isso aí. Então você, é tudo é regra. E para você que quer uma casa, é estudar da localização também, né? Vou te dar uma, como exemplo aqui: você comprar uma casa que não vai te trazer conforto também. E é um lugar complicado. perigoso também, né? Então você deve colocar na balança. Às vezes a casa, qual é a desvantagem da casa? Se você comprar uma localização que é desvalorizada, é perigosa. Por é, exemplo, você comprar uma casa grande que você tem que ter custos altos ali para ter manutenção da então, casa. A manutenção, ou quando a área é perigosa, você sai da casa, quando chega lá tem a surpresa, já foi invadida, já levou várias coisas do seu imóvel. É. Então você tem que evitar isso aí. Casa é bom em uma boa localização, uma casa que vai te trazer um bom retorno e uma segurança também, obviamente. Se você não para em casa mesmo para receber a encomenda, né? Então é não tem complicado. ninguém para receber para você, é um pouco mais complicado. A não ser que você coloque em outro endereço, é. né, que possa receber com mais facilidade. Isso aí. Agora, se você encontrou uma casa que fica um lugar seguro, legal para você, é, te atende, a casa seria ideal para você também. Isso aí, eu sei que a buscar. família grande, Ah, né? eu gosto de receber Tem todos, o, todo o fim de semana, meu primo, é, meus amigos, fazer, fazer festa, fazer festa, churrasquinho, cerveja. Eu gosto de curtir todo o fim de semana. A casa é legal. A ideal. casa é legal para você. A casa então, vai te atender muito, sem realmente. dúvida. Realmente. Então a casa vai te trazer, entre aspas, né, um conforto melhor na questão comparada a um, um Condomínio, né? Um apartamento de condomínio. De condomínio, né? Um apartamento. Fazendo essa comparação. Isso. Para você que busca uma privacidade maior, a casa ela vai te entregar uma privacidade maior. Aí você tem que olhar na balança, como a gente colocou aqui, se a casa está em uma boa localização, se a casa vai te trazer o conforto. Agora, se você está situação que gosta de receber visitas e tem animais e vai morar em apartamento, você vai vai acontecer de alguns momentos esse encontrar numa situação dessa como eu te falei acima, né? Que pode acontecer, né? É, então, agora você ser não, notificado. Não tem problema para você tomar a sua decisão por conta própria também, se você quer comprar caso o apartamento, quer financiar... é só, financiar, falar com a gente aqui. É só <risos> deixar aqui, ó, nos comentários seu e entrar no nosso link aqui de acesso, se você quer comprar caso o apartamento, a gente Faz pode ajudar simulação. também. Então essa foi uma dica para você que busca ou caso apartamento. Aqui é o que você pode enfrentar tendo a casa ou apartamento, para você ter ciência de qual é a melhor decisão para a sua vida. A gente colocou aqui os pontos negativos e os pontos positivos de cada uma, né? Ou tanto da casa ou do apartamento. Então você tem que colocar na balança ali. O que, que é seu perfil? Qual que você se encontra? O que, que é ideal para você sozinho? O que, que é ideal para você em família? Né? Então você tem que colocar tudo na balança ali e ver para você não se arrepender depois, né? E qual o ponto ideal dos dois, né? Ponto positivo dos dois. Você vai ter o seu ambiente próprio, então a sua privacidade é melhor do que uma locação. Você vai ter a sua qualidade de vida porque o ambiente é seu, você decide tudo sobre ele. Então, te dá um exemplo, se você escolheu a casa ou apartamento, escolha com uma boa localização para você. E vale lembrar também, Gabriel, se você gosta de privacidade, gosta de andar mais liberto dentro de casa, a ah, vontade andar de cueca dentro de casa. Apartamento também não é ideal para você não, tá? É. Porque às vezes você vai passar ali, o vizinho está te vendo ali é, de cueca e pode gerar algum transtorno ali também de você sofrer uma notificação, uma reclamação também, tá? É, isso não é <risos> Pode acontecer. É, realmente. Então o bom é você ver toda essa situação e agora falando um ponto positivo, vale a pena você ter o seu imóvel ao invés de morar de locação, né? A gente sabe disso e o apartamento ele vai te ajudar com o lazer completo. Vai... Se o condomínio tem várias áreas de lazer ali, tem academia, tem né, área de você fazer um churrasco, é, tem sauna, piscina, cada área para você utilizar também... Tem a forma de agendamento. Então você tem que agendar, reservar o seu horário para você poder utilizar, tá? Não é sempre assim, livre, ah, vou utilizar quando eu quero. Não, é tudo de forma agendada ali, certinho, para não ter aquele problema ali de ter estudo, muita gente. Né? É, tumulto, né? Imagine, você, você vai tarde. marcar uma sauna, vai ter mais pessoas dentro da sauna. Sim, não tem, como. Não tem a como. A não ser que for uma pessoa do seu convívio para estar tá lá, né? Porque se receber um estranho na sauna, então já é questão de. Agendamento para evitar é, isso. Então, tem esse horário específico lá de tanto tempo que você vai permanecer. Daí vai depender da regra do condomínio: se é de uma hora, duas horas, vai especificar para cada área ali para você utilizar ali, tá? Então, eu espero ter esclarecido essa dúvida também. Vai te ajudar com praticidades e você tem que seguir as regras para que você possa viver uma vida Feliz. plena, né? Feliz naquele apartamento. E a casa, você que gosta da sua festa todo fim de semana, gosta de receber visitas. Gosta de ter privacidade, gosta de ter ambiente para o seu cachorrinho, para o seu animalzinho. Também é ponto positivo para você. os dois, né? Por o que marca. não pode é deixar de ter o seu imóvel para que você tenha é, forma de usufruir né? e sair da locação. Isso aí. Então, os dois, vai te trazer felicidade. Mas você tem que ver qual que é o seu perfil, qual que você se encontra melhor. A gente colocou aqui sugestões para você, o que, é que acontece, o que, é que não acontece. E espero que tenha te ajudado, tá? Se você gostou do nosso vídeo... Já aproveita aqui e comenta aqui abaixo o que você achou, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like aqui para ajudar a gente. Isso aí, ó um forte abraço para vocês, mais uma vez agradeço de estar com vocês aí. Tudo um forte bom. abraço também.